O candidato não terá de emitir nota fiscal. Nota fiscal é emitida quando se vende um bem, um material, um produto, quando se presta um serviço. O candidato terá de emitir sim recibos eleitorais aos seus doadores. O fato do candidato ter um CNPJ é para identificá-lo perante a justiça eleitoral, para segregar a sua vida financeira pessoal da vida financeira do candidato, assim como para ser utilizado naqueles materiais e serviços que o candidato contratar. Portanto, não há que se falar em emissão de nota fiscal por parte do candidato. Um abraço, até a próxima pergunta respondida.